Ah, boa tarde os amigos, Eu sou Maurício Mofoca hoje nós vamos fazer mais um vídeo aqui, mais uma demonstração com o pêndulo nos minérios, o pêndulo para o comando de voz. Hoje nós não vamos usar testemunho nele, somente comando de voz. Isso aí é para o pessoal ver que o pêndulo pode ser comandado, é a mesma coisa das variônicas. Então esse é um pêndulo especial. nem sei se está dando para ver aí deixar o Edson gravar aqui porque acho que não está dando nem para ver esse pano direito aí porque está chegando aqui nós temos um saquinho com, minério, nós temos saquinho com minério aqui nós temos outro saquinho com minério aqui nós temos outro saquinho com minério aqui nós temos outro e aqui nós temos outro que é o quinto então agora nós vamos enterrar esse saquinho Três. Vamos pôr ele dentro do buraco. O Edson vai jogando terra neles aí e vai mostrando eles aí. esse aqui vem. Então tá o 5, o 5 tá enterrado agora nós vamos ficar um pouco atrás aqui esse aqui não precisa de três passos você já pode ficar um metro longe da já agora eu vou comandar ele ou essa agora tem que gravar bem perto aqui. agora é mais o pêndulo que eu eu você não precisa nem gravar então, agora nós vamos comandar ele então vocês veem que agora eu estou na, na ponta aqui da da argola ele tá bem perto do chão ó. Então, Peno, você só gira no primeiro buraco, se o mineral que tiver lá, foi esmeralda. Se não for esmeralda, você não gira. Então, ó, eu vou andando, ele lá vai, esse é o primeiro buraco, ele só vai virar se for esmeralda. Se não for, não vai girar. Ele já começou a girar, ó. Então vocês podem ver que eu não tô chacoalhando a mão. Não vira naquele. Na, não é aquele giro que vira lá que faz aquela roda. Ele simplesmente ele gira. Dá para você ver que ele está girando. Então agora nós vamos sair desse buraco e vamos para o outro. Agora vocês vão notar ele não vai girar aqui por quê? porque aqui não tem esmeralda aqui você pode ficar aqui o dia inteiro segurando ele aqui em cima que não vai girar então o Wesley está filmando ali o buraco, está filmando a ponta dele embaixo está vendo que é o lugar que está enterrado lá. isso aqui você pode ficar aqui o dia inteiro ele não vai girar, então nós vamos para o outro é o terceiro buraco também você pode ficar aqui também o dia inteiro que ele não vai girar porque não tem esmeralda nesse buraco ele só gira onde tiver esmeralda, se tiver esmeralda ele gira, senão não, nós vamos para o quarto buraco Ó. vocês vê que não girou, por quê? porque não tem esmeralda aqui nós vamos pro quinto vocês vê que ele não girou porque não tem esmeralda aqui também então aqui ele vai ficar parado e você pode ficar aqui o dia inteiro aqui que ele não vai girar agora nós vamos fazer outro comando para ele é... vendo você só gira se nesse buraco tiver diamante se não tiver diamante você não gira ó, nós lavamos com ele ele já começou a girar por quê? porque esse buraco tem diamante ó. ele já está girando e girando até forte porque ele é pesado e comprido então ele está girando porque tem diamante Vá, vamos no outro buraco vamos ver se ele vai girar aqui não vai girar paradinho, paradinho porque não tem diamante aqui também ele não vai girar porque não tem diamante também vai ficar parado e nós estamos aqui com a chuva chegando por aqui vamos ver se vai dar para acabar de gravar o vídeo é nós vamos aqui ao outro buraco também ele não vai girar porque não tem diamante ó. vamos aqui no outro buraco que é o quinto que é onde nós temos esmeralda ele também não vai girar porque não é diamante o comando dele está para diamante agora nós vamos dar um comando para ele vendo, você só gira aonde tiver um quarto Ó, nós estamos no primeiro buraco Ele não está girando Porque ele está com o comando para um quartzo Vamos ver no segundo buraco Ele já começou a girar Já pegou mais força Porque nesse buraco aqui está o quartzo Agora nós vamos desenterrar esse quartzo Pode enterrar, hein? vamos ter que abrir esse vídeo. Então, mostra na câmera aí que é um quarto. Ó, é um quarto, tá dentro saquinha. Agora na porta, pode deixar. Ó, ah. né? tá. Okay. tá liberado. Agora nós vamos dar um outro comando. perto você só gira se for um topaz que vai enterrar. Ó aqui no primeiro não tem nada aqui no segundo não tem nada aqui aqui tem vamos ver se é o topázio ele já começou a girar porque é o topázio que está enterrado agora esse outro aqui ele não vai girar ele não vai girar porque não é topázio esse aqui, ele não vai virar, porque não é o talpásio. Vou tirar aquilo agora. O Ed está desenterrando o talpásio, mostrando que é o talpásio que está nesse buraco. O que está Bom, aqui. Vamos fazer o outro comando agora. Só gira nesse buraco se for diamante que vem enterrado nele. Se não for, você não gira. Ó, vocês veem que o pêndulo ele tá perto do chão. Ele tá a 10, 12 centímetros do chão. Então, se você estiver andando no lugar com ele, ele girou porque é fase porque é diamante. Quer dizer, ele tá com o comando de diamante. Então o Edson vai desenterrar. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês também aqui é o seguinte. Ele tá com o comando aqui, ó. Por exemplo, para diamante. ó. Veja como é que ele reage para ele para onde está o diamante, ó. Ele está balançando para trás e para frente. Quando Sim. ele faz isso, você anda para frente. E outro também. Ó, ó. Veja bem. Ele está indo. Então você chegou em cima do diamante e praticamente ele para. E outro, ninguém deixa cair. É tá praticamente feito. ele parou. Ele não está indo nem para frente nem para trás. Agora aqui ele começa a girar, ó. Porque é o diamante que tá aqui. Então agora o Edson vai tirar. Mostrando aí no saquinho. Então é o diamante que tá aí dentro. Hum. O cementinho que está aqui dentro vou entregar para o José Maurício guardar agora nós vamos fazer o último comando vendo você só gira se for um rubim se não for um rubim ó, vocês prestem atenção ó que ele está indicando para onde que eu vou andar ó quando ele vai para frente e para trás eu posso ir acompanhando ele ó. aqui ele brecou ó. vamos ver se dá para você notar quando ele breca ó Ó, ele brecou e já começou a girar, por quê? Porque aqui tem um rubim. E outra, eu vou filmar um pouquinho para trás agora. Aqui. Lembrando, lembrando que é o seguinte: isso é comando. E outra coisa: não tem nada de pena girar para trás para sentido anti-horário. Não, ele achou ele gira no horário. E outra, a mão do Maurício oh. você pode olhar na mão do Maurício, não tem nada girando é, na mão não. Não tá girando no horário certo. Não tem nada girando o pêndulo. Agora aqui, aqui tá o rubinho. Olha lá. Aí, um rubinho. Já achou. E outra coisa. Isso é um pêndulo pro comando. Agora, outra coisa, se eu não fazer errado não tem esse negócio, você chega no buraco a pêndula, se for Rubim você gira para direita, se não for você gira para esquerda, é um comando só, é só para direita, não tem nada de esquerda, se for Rubim ele roda para direita, se não for ele não vai rodar para lado nenhum, ele vai ficar parado, porque não é o que ele está caçando, vocês entenderam? Então agora nós vamos, o pessoal aí que tiver interesse no vendo. aí, a descrição tá embaixo do vídeo. Nós vamos despedir porque o negócio aqui tá Pra despencar água, a água o Oeste vai dar até uma gravada lá pras nuvens ó, Tá tudo pesando pra tá frente Olha lá tá pra lá né que tá vindo o tempo de chuva aí ó Pra atrapalhar um pouco nossas vícios Aqui vídeos. na nossa região tá chovendo muito Então vamos E nós já vamos despedindo até o próximo bom, vídeo Uma boa tarde de próxima cor